Tudo aparentemente normal, até aparecer Zé. Fala, fazendo visita em Alcântara. Jacobizar é com um aí. sujeito perseguindo uma cobra. Ela vai tirar o documento dela no carro. KKK, que piada brilhante. Vou fugir, que foi engraçado. Vai pegar? O que? O que? O Eis que aparece, seu Zé, o matador de cobra. Tá em uma das técnicas de seu Zé, canela seca, tentando deslocar a mandíbula da cobra. Repare como ele, é corajoso, tenta usar mais uma técnica, o saltitante. Entendo porque os homens vivem menos que as mulheres. Ou esse cara tá muito chapado, ou tá querendo ser dublê de morto. Seu Zé tenta dar mais e uma investida. Ataque surpresa, mas ele que foi surpreendido.